Tem um bagulho passando né? Mas acho que ah. zumbis, é zumbi, é aquele zumbi que fica tá correndo ali para mim né? Tomara, né? Que isso é, um não, play ali é Ah, mas ontem, nem ontem, a gente ficou um tempão olhando essa montanha Não tinha ninguém, parece que ninguém vem mais né? É, mas você viu a porta tá fechada, de Né. É Então, mas você viu que abrir a porta, né? Aham uhum. Você falou, ninguém vem, de repente a porta. Caraca, tá é. nossa, quanto que Barulhão. Nem barulho, quer dizer. Nossa, o apagado tá bugado você. Tô, Caiu aqui do lado. Sua chuva. chuva muito forte. É. Caiu aqui do lado. Nossa, eu tô com. tô sangrando. Acho que minha bota. Uh, ai, deixa eu ver minha bota. Acho que é minha bota. Cagaço. Tá Destruída. Tá Destruída Nossa, que merda. Você tem outra? Tem. Tem duas reservas. Merda, eu tinha outra no meu corpo das boas. Ei, essa bota que você jogou hum, Deixa eu ver. Mas mostra a tua outra bota que me vê a sua reserva. É um sapato, caramba, normal. Hum, você roubou minha bota, hein? Eu vou ver sua bota, um sapato igual a esse. Não é essa história. Falando isso eu preciso de um sapato. Eu Só tenho de eu esse no chão, olha lá. Tem um sapato. Dá pra não quebrar as pernas. É Nenhum zumbi, tá vendo mesmo? A melhor coisa tá do mundo Tomaram? Cadê com o ícone do chão? Como é que é que é que lá na frente da rua não Ninguém Acho que ninguém passou aqui há muito tempo Não spawnou nem zumbi é, Vamos pegar o que ah, tiver que tem Ah, zumbi. Não, uma Na onde? Na sua frente Mas Depois do carro Já correu pra cá ó. Vou matar ele Oh, e ele vem mesmo, né? Batei. O que tem aquele? É uma bolsa. Outro lá na frente. Outro lá na frente. Cuidado. Ah, merda. Ele vem, né? Filha da mãe. Uh -huh, Aham, vem. Essa bolsa... É bolsa de player, ó. Ele jogou a bolsa ali. Ah, que merda, hein? E agora? Não, faz tempo. Só bora, né? Só bora Vai pra direita que eu vou pra esquerda. Ah. <coughs> ó, tem... Flash Sério? Tá bom pra você? Ai que boda Ué Sabe o que eu achei? Nada Uma caixinha de munição Ai que merda Pelo menos é munição boa Enhorei, só peguei rapidão pra vazar Achei um você quer? Não, eu ah, já tenho cinco, é stage play Aquilo spawn nesse cinco. Não, né? Não, ah, ah vagabundo Cadê você? Já tô aqui na rua Já olhou os banheiros? Já, já olhei nem os zumbis tem os zumbi depois. Vambora. Que merda. Vamos lá, na base. Acho que é 380 a munição que eu achei. Ai, ai! Ele tá vindo de quem? Mim. De você. Nossa, que susto. Ele nem gritou. Vitor, me mataram, se esconde. Desmaiei, desmaiei, desmaiei. Vitor, tem um cara Vou aí, porra, esmaiei, porra. Não, me mata ele, não deixa ele me matar mesmo. Tem um zumbi. correndo, tô correndo. Onde você acha que ele tá? Me matou, Vitor. Tá na minha frente, bem na lá de onde você subiu na montanha. Mata ele, Vitor. Mata ele. Volta, volta, volta. Ele tá no meu corpo, tá no meu corpo. A pintura tá no meu corpo, filho. Ele vai pegar a metralhadora. Calma. Né? Não acredito nisso, Você acredita que o cara tava ali agora, Vitor? Ele tá subiando. Mata Tô Dona. procurando, não tô achando. Não, onde você subiu de um dia atrás de você? Bem na rua, bem no início da base. Ou desconecta então, vai. Ah, não acredito que tinha um cara lá, velho. Ah. Pera, eu tô, tô procurando ele. Merda. Perdi minhas armas tudinho. Nossa, você sabe não ri, isso. ele é hacker Ele É não hacker? Ta... Não, ele é hacker Não é não, ele mirou em mim na hora de matar Ele assoviou na minha frente E não tava na minha frente mais ele... <risos> Falei pra você desconectar Ah, você quer saber? Eu fiquei meio assim pra gente na base, sabe? Mas sabe Ó, quando você fala assim Não é possível que uma hora dessa Ah, o cara é hacker, Vitor Ele por quê? é hacker, caramba, eu ele deu, de eles, Ele saiu voando pra cima da gente não tinha como ter um player ali. Eu acabei de ver ele hacker. 10. Ele assobiou num canto e já tava nas minhas costas. E, e... Sabe quando você tá atrás da montanha e o cara te mata? Sim. Ah, esse Daisy tá uma merda, hein? Vamos jogar caminhão, velho. Jogar o quê? Caminhão, cacete. Não acredito. O cara matou a gente. Que Caramba, veio, a, a gente. A gente... Se a gente tivesse ido lá para a base, ele tinha ido atrás da gente, sabe? Eu acho que ele sai voando pelo mapa. Sabe aquela coisa de... Não acredito que tipo, eu perdi no... minha blaze velho. Perdi minha savana, é. perdi minha metralhadora, perdi minha, minha MK2, perdi tudo. Tá, eu vou respawnar lá. Você tá jogando ainda? lá Ah, você falou jogar com a minha? deixa eu só eu quero... Ah, não, que inferno. O cara... Oh, eu Vamos vou te tentar respawnar lá, velho.